Suco com quatro frutas para melhorar sua imunidade. Beterraba. Fortalece o sistema imune. É rica em zinco, que ativa um hormônio que aumenta a produção de células de defesa do organismo. Cenoura. A cenoura é rica em vitamina A, vitamina C, vitamina K, vitamina B8, ácido pantotênico, ácido fólico, potássio, ferro, cobre e manganês. É um vegetal que contribui para aumentar a imunidade do nosso organismo, pois combate as infecções. Além disso, ela diminui o risco de derrames em mulheres. Laranja. A laranja também possui vitamina C glá, ácido fólico, vírgula cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Contém fibras, pequetina e flavonoides, que aumentam seu valor nutritivo. O principal benefício da laranja são suas propriedades antioxidantes. Limão. O limão também é rico em vitamina C, potente antioxidante. Nós produzimos alguns radicais livres, que quando entram em contato com as células, predispõem a uma morte celular precoce. O efeito dessa ação da vitamina C, pode ser visto na beleza. Melhora a pele, o cabelo e ajuda a evitar a perda de massa muscular.